E aí, pessoal, Alexandre Nogueira, Universidade Marketplace, mais uma vez com vocês. E agora nós vamos dar sequência e nós falamos no outro vídeo um pouquinho de pesquisa, né? Como identificar alguns produtos que vendem ou não. Nós vamos falar um pouquinho da Buy Box, tá? É, nós não temos é, enormes precisões sobre isso, tá? Varia muito porque a B2W traz uma Buy Box de acordo até com o CEP que você cota o seu frete, isso varia, tá? E eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês, do que a gente entende. Primeiro de tudo, o que é Buy Box? Na tela aqui, ó. Buybox Box é aparecer, como eu falei no outro vídeo, nessa primeira tela aqui, nessa primeira opção de venda, embora tenham mais vendedores, esse aqui é o cara que se você clicar no comprar agora vai jogar para ele. Tá? Aqui está calculado com o CEP de São Paulo, talvez se eu colocasse um CEP da Bahia isso pode se alterar e ele não ser mais efetivamente o cara da Buy Box. Tá bom? Então o que eu faço tá, para olhar as minhas Buybox, Box, dar uma comparada, ver se eu consigo brigar? Eu pego o CEP de alguma região que eu sei que eu tenho venda legal. Entendeu? Que eu vendo bem. Então, por exemplo, ah, eu vendo bem para São Paulo, cidade de São Paulo. Eu vou pegar aqui e vou colocar um CEP de São Paulo. Por quê? Digamos que eu não... não ah, mas todas as suas vendas são para São Paulo e o resto. Mas se a maioria das minhas vendas são para lá, e eu sei que lá é um bom mercado, se eu estiver ganhando lá, pode ser que eu aumente as minhas vendas. Por quê? Porque eu, o, a Buy Box varia muito, tá? O que eu acho que eles levam em consideração bacana? Preço, primeiro preço. Agora, ali, por que, que esse cara tá, ó, tem um cara por R$ 1.696 aqui em cima, ó, e esse cara tá 1.698. Vamos entrar aqui agora, talvez a gente já tenha uma primeira explicação, tá? Eu acho que eles levam em consideração a nota da loja, tá vendo aqui a nota, 4.2. Eles levam em consideração os seus indicadores. Então se você já está na B2W, você sabe que você vai ter alguns indicadores. Ah, Tempo de mudança de status do pedido. É, quantos pedidos você entrega dentro do prazo prometido. É independ... Aí sim, independente se o prazo prometido são 80 dias. Entregou desses 80 dias, você vai fazer. É, reclamações qual é o seu percentual de reclamação isso aí eu acho que são alguns indicadores que eles levam muito em consideração antigamente considerava a quantidade de itens ativos não sei se está considerando apesar dele ter adicionado o um indicador de estoque médio há pouco tempo então não sei se ele está sendo considerado tá e a gente não tem certeza tudo isso é achismo do Alexandre tá e de, do que a gente conversa é, antigamente você ter algumas faixas de CEP com frete grátis ajudava. Hoje não sei se está influenciando tanto porque a Buy Box dele está inteligente. Está trazendo de acordo com o CEP que você busca um item na Buy Box. Ok? Aqui se você entrar aqui ó você vai ter lá o cara 1696 certo? Prazo de entrega 5 a 6 dias. Venda total 1695. 1665 perdão. Aqui, esse cara, que é o que está em primeiro, R$ 1.698, o prazo dele está menor, ok? Embora o preço dele esteja um pouquinho maior. Alexandre, o que está que ganhando aqui? No meu ponto de vista, pode... lógico, podem ter indicadores internos, né? Mas seria o prazo de entrega e talvez a nota, ajudando a pesar aqui para esse cara ganhar a Buy Box, percebe? Por quê? Ele tem um prazo um pouquinho maior. Eu já notei diferenças, assim, de R$ 15 reais o produto está mais barato, o produto mais frete. Só que como o prazo de entrega era menor, o cara que tinha o menor prazo de entrega, mesmo estando mais caro, 15 reais, ganhava a Buy Box para aquele CEP. Então, eu acredito que o prazo de entrega também está tendo uma grande relevância. tá? Porque na B2W você consegue colocar prazo CD. O que, que é isso? Eu tenho um fornecedor que me entrega em 10 dias, e põe lá 10 dias. Ele soma 10 dias no prazo de entrega. Mas aí, aqui ao invés de estar tá 3 e 4, 3 a 4, estaria 13 a 14 estaria muito superior a esse, provavelmente esse aqui estaria na Buy Box se isso acontecesse, tá? Eu tenho outro caso aqui que eu separei, ó. Esse aqui ele é o menor preço, tá vendo? 849, 849, ó. Ele tá por pouca coisa, ele é o menor preço. Ele vai calcular para o CEP que eu tinha colocado, ó. Só que ele tá mais barato e com o menor prazo de entrega. Comparado com os outros, ele tem um prazo próximo aqui, tá? Mas um valor muito abaixo. Então, isso aí também está pesando para ele ser a buy box. Eu tenho certeza disso, Alexandre? Não tenho, tá? Só não. Ah, Alexandre, eu quero fazer uma promoção para os meus produtos da B2W, fazer um, um, um anúncio no, no Facebook. Tá vendo? Aqui eu vou entrar nessa loja, tá? Nem conheço a loja, não, não vou falar dela, mas. How are... Se eu entrei na loja, tá vendo aqui? Ó, logista, no link aparece. Vou deixar o link para vocês verem. No link aparece. Todos os produtos que eu entrar aqui, independente do meu CEP, como eu estou dentro da loja dele, vai me jogar o Hawar na Buy Box. Então, cuidado quando vocês forem olhar os seus produtos e achar que vocês estão na Buy Box, que nem louco, entendeu? Existe software para gerenciar a Buy Box, existe, mas mesmo assim, como eu falei agora, a Buy Box varia muito. Ah, eu não tenho a Buy Box, tá, mas eu não tenho a Buy Box nunca. Você vai falar, mas é um item que eu vendo e está dizendo que eu não tenho a Buy Box, porque às vezes por um CEP que você vende muito, você tem a Buy Box. Então eu acho complicado, tá? É, particularmente. Tá vendo aqui, ó? Ele está 799, Tem um cara 611. Por que, que ele está ganhando a buy box? Porque lá na página ele já indicou qual seller ID. Então você consegue fazer uma campanha, lembrando que isso aqui vai aparecer sempre, né? Então, se o cara quiser clicar aqui, ele vai fechar. Mas, se eu não me engano, é, é baixo o percentual de gente que entra aqui, tá? Não sei como a diferença é tão grande, lógico. Tá certo? Mas. Você consegue fazer uma campanha e cuidado quando você for buscar a buy box. O, o ideal é você entrar no seu menu. Você vai entrar lá na sua parte administrativa. Tem um número que chama idb B2W. É esse número aqui, ó. E aí você vem, ó. ó tá vendo? O Rawai está em primeiro. Ó. Aí você vem aqui e faz uma busca com esse número ID. Ele traz o um produto certinho já. E aí eu entro. Tá vendo? Então aí ele vai puxar. Mesmo assim, ele tá em primeiro, o Hauar, tá vendo? Ele tem um bom cadastro, ó. Mesmo eu puxando, o Hauar tá em primeiro. Vamos ver aqui, ele tem de 799. Não sei se ele tá considerando porque eu entrei pra visualizar agora há pouco e ele tá jogando Hauar em primeiro, que foi por quem eu vim, ó, tá vendo? Vamos ver, a gente descobre isso fácil. É teste, cara, é muito teste. Tem coisas que você fala, eu tenho a nota melhor, eu tenho o preço melhor do produto. Aí na somatória, produto mais frete, você está ficando mais caro do que um cara. Aí eu imagino que é por isso, ó, tá vendo? É porque eu já tinha acessado o Hauar, por isso que ele me trouxe o Hauar várias vezes na Buybox. Mas ó, agora que eu busquei só o ID, tá vendo? Dentro de uma janela anônima, ele já mudou. A, o Buybox não é do Hauar, é do Store BR. Tá certo? Então ele estava com a Buybox efetivamente porque a gente estava navegando dentro dos produtos dele tome cuidado com essa questão, então faça sempre a busca pelo IDB2W quando você quiser olhar a sua buy box, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, cliquem no like aí, dê um curtir, e vamos continuar falando de B2W, embora sejam assuntos, eu, eu não posso ficar mostrando administrativo interno, isso não é permitido, então eu tenho que ir mostrando um pouquinho para vocês, para que vocês vão se familiarizando um pouquinho mais com as coisas, tá certo? Um grande abraço e vamos que vamos!